E aí gente, eu todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E cara, eu tô bolando uma trollagem agora mesmo Meu irmão tava na sala, né Eu pintei meu cabelo de azul Agora há pouco eu tô aqui na casa dos meus pais E ele quis muito que eu pintasse o cabelo dele E fizesse algumas mechas de azul Mano, eu ia até fazer Só que acabou a tinta azul E eu falei pra ele, eu deixei lá na sala agora O um descolorante no cabelo Óbvio que não é no cabelo todo dele Porque eu não ia vacilar dessa forma Mas aqui na frente eu passei descolorante Eu falei que vai ser umas mechinhas azul ali Se tem uma coisa que não vai ficar é azul, vai ficar sei lá Qualquer outra cor, branco, amarelo, rosa hum, Rosa não, mas <risos> aí, Enfim, azul não vai ficar E eu quero ver como que vai ser a reação dele Então cara, já desce aqui embaixo Deixa muito, muito Like também, se inscreva no canal Eu espero que ele não fique triste, mano, se ele ficar bravo Tá valendo, mas se ele ficar triste Aí vai tocar aqui dentro do meu emocional Mas mano, é uma trollagem muito da hora Então deixa o um like, eu tô aqui agora no banheiro E ele tá lá na sala, a gente vai até lá Vamos ver como que tá lá o processo, hum. que que ele tá fazendo fazendo. Ele deve estar esperando, na verdade, né? Porque demora bastante pra colorir. E vamos ver como que vai estar tá aqui o mini é o bigodão de gelo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Vem cá, Antônio. Mostra aqui. Tu tá pintando teu cabelo aí de azul. Tá preparado pra ficar o mini bigodão de gelo. Nervoso, né, mano? Vou ver o que vai estar aqui. Será que vai ficar bonito que nem o meu, assim, ó? Espero que fique, né? Se der... É, então, vai ser umas mechinhas de azul. Eu acho que vai ficar bem legal, cara. Umas mechinhas aqui na frente bem estiloso. Aí vai passar assim, ó. ver as gatinhas, a gatinha do, do colégio. <risos> Tô ficando envergonhado, velho. Se salta, rapaz! Mas assim, ó, galera. Tá ali, ó, na frente umas mechas Azul vai ficar muito bonito! <risos> Deixa eu mostrar aqui a minha avó Ah, não é minha avó Então, galera, eu queria falar pra vocês que os vídeos podem não estar com aquela qualidade de sempre Aquela qualidade que geralmente eu trago nos meus vídeos diariamente Mas é porque eu tô de viagem e eu não trouxe meu equipamento de São Paulo Por isso que a qualidade não tá tão legal Mas, enfim, logo logo isso tudo se resolve Eu volto com o meu equipamento e os vídeos vão continuar com qualidade, beleza? Então não se assustem se vocês sentirem muito essa diferença Vó, seguinte, chega mais aqui, ó Isso aqui é minha avó, gente, pra quem não sabe Aqui, ó, primeira vez mostrando em vídeo, e é seguinte, Val. Eu pintei o cabelo do Antônio. Tô pintando o cabelo do Antônio agora aqui. De azul, tipo o meu. Aqui na frente. Hum. Tá, acho que vai ficar legal? Oh. Tá, acho que vai é bonito. Ó, tipo o meu. Só que aqui na frente, umas mexinhas. Azul. Eu tá, acho que eu vai, acho vai ficar que bonito. Vai, né? eu acho que vou. Eu <risos> Será que vai? Será? O Antônio tá bem empolgado, ele disse que vai ficar bonitão Que vai ficar azaradão e vai ficar com ar mas gelado Vai agora. ficar só aquele ali, aquele coisinho ali É, né? só umas mexinhas aqui na frente ah, mas... Só umas mexinhas, tá porque daí senão vai ficar que nem eu, né? Ah. E meu, meu, Igual o meu. teu, tu e quer meu. fazer meu. também no teu? Meu, teu? Tu quer meu fazer meu no teu também? também? Sim. Azul? Azul Azul, azul. azul. azul assim, a a metade, metade assim ó A maga, maga de gelo Metade azul <risos> Seguinte galera, eu vim aqui no banheiro O Antônio já tá há um bom tempo com aquele negócio no cabelo Eu não sei que cor que tem é evitar aquilo ali, né? Mas o colorante ele tem uma reação diferente em cada cabelo, né? Mas o certo é ficar tipo meio que loiro ou sei lá, claro, né? A gente deixar muito tempo e ele ficar bem branco mesmo. Mas enfim, vamos ver como vai ficar. Vou ir lá na sala agora e vou mandar ele tirar aquele negócio de cabelo, ele lavar e vamos ver qual que vai ser a reação dele. Beleza, calma aí, vem comigo. Vamos aqui juntinho, ô Antônio. Olha só, chegou a hora, cara. Chegou a hora, se levanta aí. O povo tá tudo querendo ver o um mini bigodão de gelo, é certo. Tá todo mundo querendo ver, então vai lá. Acho que já tá. Tá bom já, o tempo já. Não tá muito pouco tempo? Não, tá bom já, senão vai ficar tá louco, vai ficar, vai ficar muito, muito forte. Então vai lá no banheiro, tá? Lava, limpa, lava bem e depois seca. E fala com o mano como veio aqui, vem aqui, já fazer uma surpresa pra galera. Eu espero que fique muito legal. Tá empolgado? Tô, tô com um pouco de medo também. Tá, vai lá, vai lá então. Ele foi lá dentro, mal sabe ele que vai ficar descolorido o cabelo dele, que não tem nada de cabelo azul. Tem nada disso, mano. Vamos ver qual que vai ser a reação ah! dele. Que foi? aí? O que que deu? Não ficou azul? Ah, não. Ué, o que que houve? Tá verde o negócio aqui, mano. Ué, por que que tá verde? Nossa. Eu pintei sim. de azul, por que, que ficou verde? Ô, oh, Julinha, olha que é só. só. Ficou verde. câmera do Antônio. o que é isso, <risos> mano? Virou Ai. um Goblin. Ah, Virou um Goblin. <risos> tem que secar. <risos> Era pra virar um mago de gelo e virou um Goblin, Antônio. Olha só, um mato pensa aqui na p, ó, Pensa pelo lado positivo, tem uma carta barata também aí, ó. Uma carta ela em tropa, um Goblin ali. Que que achou? Tá vira, não, mas, Virou mas, um shimbinha. Você vai postar esse vídeo? Nossa, mano. Claro que vai, ficou legal tu ah, não gostou. É, um Goblin, nossa, um Goblin. É tá, mas tu não achou. Por que que, por que, que ficou assim, Antônio? Eu, eu, eu, pintei eu, de, eu pintei de azul. Eu pintei de azul. Mano, ah, você Mas não gostou? Eu vou, daqui a pouco vai começar a aula ah, e voltar ficou, com... Tipo... <risos> tá muito feio. Olha ali. Olha da, ali. Daqui a pouco eu vou começar a aula e eu vou voltar com um pedaço de mato na cabeça. Assim. Não, não é mal, mal. Não, não, não, não, era para ser um mago de gelo, ficou um Goblin Mas o Mano não sabe o que, que deu O Mano pintou de azul E ficou verde, o teu cabelo é diferente, viu Ó, o Mano pintou do Mano, ficou azul Sobrou tinta, o Mano pintou no teu Babano, olha isso Nossa, tô falando que deu um porco aqui Ó, Antônio, calma aí, fala aqui pra galera aqui, ó. Vem cá, vem cá Vem cá Olha aqui, vamos ver só mais uma vez Deixa eu mostrar pra galera aqui Ficou um Goblin Tá verde Ficou verde aqui na frente, mas tava valendo, cara, ficou bonito. Pensa bem, o Goblin é um bichinho bonito. Oh. MC... MC... Qual é aquele MC? MC Bilado aí? <risos> É um o <risos> Goblin. Deu certo aqui a minha trollagem, Antônio. Agora vai ter que ficar com esse cabelo assim, feio, né? Vai ter que andar na rua desse jeito agora, parecendo um Goblin no Clash Royale. Mas tá valendo, a... cara. Tu ficou muito bravo com o mano, tá de boa. O Antônio é de boa. Antônio é um cara da paz. Ter vai ter volta. Vai ter ah, volta. que vai vai ter volta. Volta. o Antônio O Antônio é um cara da paz, pra quem não sabe. Ele nem ficou bravo. Eu pensei que ele ia ficar bravo, triste. Mas não, o Antônio é um cara que não tá nem ligando aí pras aparências, ou tá... Olha, eu, olha, se fosse em mim, eu ficaria muito queimado. Muito queimado. É, né? queimado. Imagina, um pedaço verde aqui. Nossa, no meio eu, teu ficar, eu ia ficar muito bravo. Mas enfim, a gente dá um jeito de pintar de novo depois. Tá tudo certo, tá? Fica bravo com o mano. Vai ficar bonito. Aí ficou bonito agora. Se eu fosse tu, usava isso aí, cara. Já pensou se tu queria uma nova moda? Aí, oh, já pensou? Então, gente, vai que você tenha gostado aqui desse vídeo, dessa mini trollagem. Não sei se é mini, eu bacanei com ele bonito, mas. <risos> Ele não ficou tão bravo assim, mas fazer o que? Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Fazer o que, Antônio? Se inscrever no canal, é isso? Isso aí mesmo. Se inscrever, mais, no, se inscrever canal. no canal, um beijo no coração de cada um. E um beijo do Mago de Gelo e do Goblin. É nóis.